O segundo exercício que eu queria colocar aqui para vocês para a gente poder colocar a mão na massa é uma ferramenta muito legal do Google chamada Teachable Machine, né? que é essa máquina é, ensinável. Né? O Teachable Machine ele é uma ferramenta que qualquer um pode começar a usar imediatamente. Ela, ela é um pouquinho mais sofisticada que o, que o Quick Draw, mas ela é muito legal. Então, vamos, vamos usar aqui juntos o Teachable Machine. Espera aí que eu... Preciso abrir aqui uma nova aba. Beleza. O Teachable Machine é o seguinte, pessoal. Qualquer pessoa sem conhecimento nenhum de código consegue começar. Você entrou na página e aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa câmera ou o nosso microfone para criar um modelo de inteligência artificial para poder fazer identificação de qualquer coisa. E a gente pode usar esse modelo depois para aplicar no nosso site, ou aplicar em jogo, ou para mostrar para os nossos amigos. Então, vai ter uma função aqui de compartilhamento, e eu vou pedir para vocês fazerem e compartilhar o link aqui dos seus modelos no, no chat. Então, assiste aqui rapidinho, eu vou mostrar como que faz, e aí vocês vão, vou, vou dar cinco minutos para vocês fazerem os seus projetos aí também. Vamos ver se vai funcionar aqui. Eu vou usar aqui o projeto de imagem, e aí eu vou usar o projeto padrão, que é esse aqui que está aqui na esquerda. Tá? Então, vou mostrar de novo aqui. Estou clicando aqui no Image Project, clicando aqui na esquerda. E aí eu tenho esse Flow aqui. Aí Esse Flow é o seguinte. Eu vou querer treinar o meu, o meu, o meu modelo para identificar se eu estou sorrindo ou se eu estou sério. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Na primeira coisa, eu vou colocar aqui, sorrindo. E no segundo eu vou colocar sério. Tá? São os dois. Eu posso fazer mais se eu quiser. Eu posso fazer triste, eu posso fazer sem ninguém, eu posso fazer gargalhando, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu vou fazer só esses dois aqui. E aí como é que eu posso adicionar as imagens que eu vou treinar nessa base? Eu posso enviar essas imagens, se eu já tiver elas, ou eu posso usar minha webcam, que é o que eu vou fazer aqui agora. E aí eu vou pedir para ele usar minha webcam, tá vendo? Eu tô aqui, acho que ela vai parar aí no... no... Deixa eu colocar a webcam do, do. A outra webcam que eu tenho aqui. Porque aí não para o, a webcam que está para vocês. Beleza. Então está aqui. Eu vou usar a webcam. E aí eu estou aparecendo aqui. Beleza. E aí eu vou segurar esse botão para começar a gravar. E quando eu começar a gravar, eu vou tentar fazer. Vou me aproximar, vou me afastar várias coisas diferentes para eu ter várias imagens diferentes. Então, sorrindo primeiro. Eu vou, vou ficar aqui com a cara de maníaco sorrindo aqui, mas é porque eu estou gravando. Ó. Eu vou clicar para segurar agora e vou sorrir. Ó. assim ó. Pronto, soltei. Tem 176 imagens aqui. E aí, vejam, tem várias imagens de eu sorrindo, próximo, separado e por aí vai. Beleza, estou satisfeito com isso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa sério. Então, eu vou, vou, vou me, me, me posicionar aqui. Como vou colocar essa câmera aqui, beleza? E aí, eu vou olhar para a câmera sério, tá, ó. Pronto, tenho 164 imagens. Tá, tá ótimo. É, então, beleza. Aí Agora, o que eu vou fazer? Eu estou vendo as imagens aqui, isso, perto, longe, é isso aí. Agora, eu vou clicar em treinar modelo. Estou clicando aqui, ele está preparando os dados. E aí, é bom a gente não sair dessa aba para ele poder fazer o cálculo aqui mais rápido. Então, ele está aqui treinando aqui o, o, os dados, está preparando. Ele vai empacotar. Ele vai empacotar essas informações e vai mandar para ele treinar ali, ó lá. Então, ele já começou aqui a treinar. É, ele vai chegar até os 50 aqui, depois que ele chegar nos 50, a gente vai poder testar o nosso modelo preditivo. Tem algumas funcionalidades aqui avançadas, mas aí eu, eu recomendo você mexer nessas funcionalidades só se você fizer um curso de introdução a, a Machine Learning para você poder entender o que, que, tá, o que, que esses, esses, essas opções avançadas aqui querem dizer. E aí, ele terminando o treinamento aqui, que ele vai fazer agora, está treinado. E aí, eu posso treinar o meu modelo. Né? Eu vou mudar aqui a câmera de novo. E a gente vai fazer um reconhecimento em tempo real, se eu estou sério ou se eu estou sorrindo. Ó. Então, ele me dá ali embaixo o grau de certeza. É... Ele, é, ele dá o grau de certeza, se eu estou sorrindo, veja que a barrinha laranja aumenta, ou se eu estou sério. Mas você pode fazer um monte de coisa, você pode colocar a mão para a direita, a mão para cima, a mão para a esquerda, se é um copo, se é um celular, se... ele pode fazer reconhecimento de qualquer tipo de objeto. Então eu vou fazer o seguinte, é, aqui, ó, depois que eu criei esse modelo, eu posso exportar ele. E aí, quando eu vou exportar, ele tem aqui enviar como link compartilhável. E aí, eu posso enviar como link compartilhável, ele vai mandar esses arquivos, esse modelo aí para a nuvem, você pode gravar no seu, no seu Google Drive também, ou você pode fazer o download para a sua máquina, para você poder usar em outros aplicativos. E aí, depois que você compartilhou, você pode é, compartilhar esse link aqui com a gente.